Aqui na frente você vai puxar do alto da sobrancelha uma mecha Vai prender aqui atrás, mais ou menos na altura dos olhos Puxamos a primeira mecha lá da frente Passamos por baixo desta mecha que vai ficar fixa Ó, Passou aqui embaixo Aí, dois dedinhos aqui nesse buraquinho e vamos trazer a ponta por dentro do buraquinho. Você pode fixar, segurar aqui para fazer o outro lado. A mesma coisa, vamos pegar uma mecha do outro lado, passar por baixo da mecha fixa e sair com a ponta por dentro e por cima. Da mecha que você buscou lá. Agora você vai puxar, entrar com o dedo dentro das duas argolinhas, ó, as duas argolinhas aqui. Você vai passar as pontas, uma, duas, as duas pontinhas por dentro das argolinhas. Pronto. Saiu lá por cima. Agora, de novo, eu vou segurar, porque se a ponta é curta, você precisa segurar lá pra ela não escapar. E esta pontinha, eu vou trazer, ó, na argolinha aqui embaixo. Trouxe na argolinha aqui embaixo, passou por dentro. Segura aqui de novo. A outra sobra... Também vou pegar a parte de baixo aqui da argolinha e passar a ponta. As duas pontas nós vamos prender tudo junto com a mecha central fixa. Prendi, agora eu vou abrir as asas da minha borboleta. Então eu vou puxar em cima e vou puxar a parte de baixo. Música Mais uma vez, puxei uma mecha de lá da frente, vou passar por baixo da mecha fixa, do meio, e vou trazer a ponta, vou voltar por cima e trazer dentro do, da argolinha que formou aqui. Vou segurar para ela não escapar. A mesma coisa do outro lado, trouxe uma mecha lá da frente... Passo por baixo da mecha fixa, trago a ponta por cima, dentro da argolinha que se formou, pego as duas pontas e vou passar por dentro dessas argolas que ficaram aqui. Puxo as argolinhas. Música Coloco dois dedos dentro e trago uma pontinha. E a outra pontinha saio por cima, apertei. Vamos prender de novo as pontinhas para fazer este próximo trabalho. Vou buscar, ó, lá embaixo, ó, a argola que se formou, que tá lá embaixo de tudo, e ponho a pontinha dentro dela. De novo, seguro, faço igual do outro lado. Busco a argola que está lá embaixo no fundo, trago a ponta por dentro dela. Vou pegar as duas pontas que sobraram, a juntar com a mecha central e passar o elástico de silicone. De novo eu folgo as asinhas da borboleta. uma última vez Nossa trancinha borboleta você gostou dá um like e comenta aqui embaixo pra mim muito obrigada e até a próxima